Olá, Fabrício Bernasso aqui, tudo bem? Olha só, você provavelmente sabe que é, aquilo que você tem em sua consciência se manifesta no plano físico. Né? A gente conversa bastante sobre isso aqui e outros canais que você provavelmente acompanha, é, você já ouviu isso também. Né? Isso não é novidade. Isso quer dizer que aquilo que você tem em sua consciência, ou seja, aquilo que você pensa, cria a sua realidade. Então... Qualquer coisa, qualquer coisa que você mu quiser mudar na sua vida, qualquer condição, é necessária uma mudança de consciência, ou seja, uma mudança de pensamento, uma mudança de crença. E um tipo de mudança que boa parte das pessoas já perceberam que precisa fazer é o que pensa sobre dinheiro. Né? E uma maneira muito eficiente, uma, uma ferramenta né, eficiente para isso, para mudar esse pensamento, são as afirmações, né? Afirmações positivas ou auto-sugestões Cada um conhece é, por um nome eu, eu já estudo isso há bastante tempo E eu descobri né, uma forma Que, pelo menos para mim e para outras pessoas Que eu já atendi, tem funcionado melhor Do que as afirmações Que são afirmações né, Que nada mais são que é, Transformar aquela afirmação direta Em uma pergunta né, A mente Muitas vezes uma afirmação direta ela rejeita, mas uma pergunta normalmente ela não rejeita. Não dá para explicar isso aqui em detalhes, se você quiser saber mais sobre o que é a formações e tudo mais, inclusive como que isso entra na nossa mente, tem o guia gratuito aqui, o reprograme Sua Mente, você pode baixar no primeiro link aqui. Mas então, aqui eu vou falar para você 11 afirmações que você repetindo elas, vai mudar a sua consciência, ou seja, aquilo que você pensa com relação ao dinheiro. Bom, então as afirmações são, por que eu me sinto tão capaz de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão merecedor ou merecedora de ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão à vontade em ter muito dinheiro? Porque agora eu sinto que nasci para ganhar muito dinheiro? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam tão felizes em eu ser uma pessoa próspera? Por que eu me sinto tão confortável em me autopromover? Como eu consigo ganhar tanto dinheiro fazendo algo que eu amo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Porque agora eu me sinto um imã de atrair dinheiro? Porque eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? E porque agora me sinto completamente decidido ou decidida em prosperar cada vez mais? Bom, alguma dessas afirmações aí fica muito claro qual que é a ideia, né? Por exemplo, porque eu me sinto tão merecedor, né? É, porque eu me sinto um imã agora. É muito óbvio qual que é a ideia aí, mas tem pelo menos três dessas afirmações aí que pode não ficar muito evidente qual que é a ideia, né? e eu vou explicar aqui para você especialmente dessas três, tá? E a primeira é, por que as pessoas que me amam de verdade se sentem felizes em eu ser uma pessoa próspera? O que que isso quer dizer, né? por que que essa formação pode te ajudar nesse sentido? Existe em muitos de nós, né um medo ali inconsciente da desaprovação né? de familiares, de amigos. A gente sabe né, que boa parte das pessoas veem o dinheiro como algo ruim, por mais que precise dele, por mais que digam que querem inconscientemente, acham que tem alguma coisa ruim. E muitas vezes, como a gente não quer, é, vamos dizer assim, ter algum tipo de problema com esse familiar ou com esse amigo, a gente se sabota nesse sentido. Então, essa formação... É exatamente para falar, olha, as pessoas que me amam de verdade, de verdade, elas se sentem felizes, né? Então, o, que, que, você, o que, que você quer dizer ali? Olha, se uma pessoa não fica feliz com isso, é porque essa pessoa, eu provavelmente não sou tão importante para ela assim. Essa, a formação, ela vem para limpar, para tirar esse, essa culpa, talvez, que você tenha né? de, de algum parente ou algum amigo não querer... É que você seja uma pessoa próspera, tá? Então, para você entender exatamente qual que é a ideia aqui. A segunda, que exige aqui uma, uma explicação também, é por que me sinto tão à vontade em me autopromover? Né? É, a autopromoção, ou seja, entre aspas, você se vender, é algo que é praticamente indispensável, né? Se você quiser prosperar na vida, quase tudo, praticamente tudo né, que você for fazer, que vai te gerar dinheiro, é preciso você se vender, entre aspas. Pode ser vendendo um produto próprio, pode ser é, num marketing multinível, ou pode ser para o seu chefe. Né? Você se autopromover é importantíssimo para absolutamente qualquer coisa. Né? Então, essa formação tem exatamente é, esse objetivo. A grande maioria das pessoas, né, e eu com certeza já fui uma delas, tinha dificuldade né, em se promover em, em efetivamente mostrar que é bom em algo né? não tem nada de errado com isso e muito pelo contrário isso é extremamente necessário então essa formação tem esse objetivo e a terceira porque eu estou decidido em prosperar cada vez mais é, olha eu se tem um, uma palavra uma palavra que transforma absolutamente tudo é decisão sabe é você falar, eu estou decidido a fazer isso. É, isso foi algo que eu aprendi com Anthony Robbins, né? no livro Desperte Seu Gigante Interior, que fala que a decisão é o primeiro passo de uma mudança de destino. Né? A gente, na maioria das vezes, usa um linguajar pobre, vamos dizer assim, para alcançar objetivos, né? que é o, ah, eu quero que tal coisa aconteça, eu gostaria, seria muito bom. Dificilmente a gente fala, eu estou decidido. Eu vou fazer isso. Dificilmente a gente fala. Então, quando você repete isso, eu estou decidido, isso sai do campo do querer, né, que seria, ah, eu quero que isso aconteça assim, ou eu quero que venha para mim, se eu não tiver que fazer muito esforço. E você está dizendo que o que for necessário para que isso aconteça, óbvio, dentro de uma legalidade, dentro do que for saudável, você está disposto a fazer. A decisão é indispensável para absolutamente qualquer coisa que você quiser na vida, inclusive prosperar. Agora, como que essas afirmações entram efetivamente é, na sua consciência? Né? É através da repetição, você repetir isso constantemente. Mas não é só repetir do nada, né? é, existe uma forma correta. E essa repetição, para que realmente seja eficiente, é preciso, usando né, as estratégias aqui de afirmações, de afirmações, outras tantas que existem, é necessário você estar em um estado de relaxamento. Né? É, existe uma questão aí de frequência cerebral, tem outro vídeo que eu explico isso em sem detalhes, mas agora, por exemplo, você está em um estado beta, né, um estado alerta. Nesse estado, é muito difícil de você conseguir inserir algo na sua mente. Então, é necessário você estar em estados cerebrais mais baixos alfa ou teta, né? Onde você está no estado de relaxamento, aí você repete isso constantemente, isso com o tempo entra, tá? Agora, como que você vai usar isso efetivamente? É, existem aqui, eu vou falar para você que três opções. A primeira, como são várias, né? Então, eu mencionei 11, você pode escolher uma que faça mais sentido, que talvez seja a sua maior necessidade, aquilo que iria trazer o um maior impacto para você e fazer apenas essa. Né? Então por exemplo, né? antes de dormir, né? você no estado de relaxamento, você começa a repetir, pode ser somente mentalmente ou falando bem baixinho, não tem problema. E você repete essa frase constantemente, né? essa a formação. Essa é uma forma. A segunda opção é você gravar isso. Né? Você pode, por exemplo, gravar um áudio. Gravar um áudio com essas 11 que eu comentei aqui com você e ouvir. Né? Aí é óbvio, é necessário você conhecer talvez um pouco aí de edição né se colocar uma música de, de relaxamento ajuda também mas é uma segunda opção você grava todas elas e você ouve também é, antes de dormir e logo depois de acordar é uma segunda opção agora se você quer algo mais prático e mais fácil né para ter os resultados mais rapidamente eu te convido a conhecer as reprogramações subliminares né tem um link aqui embaixo que você pode conhecer essa, essas aqui que eu mencionei para você né, Essas 11, elas fazem parte De uma reprogramação que está lá disponível né, Que é a preliminar crenças limitantes Sobre dinheiro Lá nessa reprogramação são mais de 30 né, Eu mencionei aqui 11, mas lá são mais de 30 Dessas afirmações Ou afirmações, existem outras técnicas Lá também Se você ainda não conhece, vou colocar um pequeno trecho aqui Para você perceber exatamente como que funciona Essa reprogramação você é como que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Eu sou que este dia de crescimento é tão suplente? Por que você gosta tanto eu de ganhar? Por que agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera? Por que agora você sente que nasceu? Vai ganhar muito dinheiro. Eu, ele, eu. Como que você conseguiu criar a vida dos seus sonhos tão rapidamente? Como? você abre agora as portas da sua mente subconsciente, permite que essas sugestões do entre si, porque seus porque pensamentos são sempre, pensamento são sempre grandiosos. Quanto mais você, porque essas afirmações Sim. mais fortes elas ficam. Esse método é extremamente eficiente porque como usa de mensagens subliminares, né? A mente consciente ela não atrapalha, ela não rejeita essas afirmações, né, essas sugestões que entram direto na sua mente subconsciente. Se você quiser conhecer, tem o um link aqui abaixo. Tá certo? Esse vídeo foi útil pra você? Se sim, dá aqui um like e deixa um comentário aqui também, falando o que você achou. Tá certo? É isso. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.